Cara, essa brisa da bocha L, L, D, E Foda-se pra essa mina é uma demônia Onde as flores negras a consome Seu perfume é da Armani O vento leva pro horizonte Essa bunda me consome E os seus olhos são brilhantes Eu a toquei e vi o quanto Ela era aconchegante Me vi em plena escuridão Onde o sol era iluminação Mares vermelhos, olhares maldosos Parecia que eu tava em depressão e por uma porta, tinha uma garota Segurando uma rosa Olhei pra ela, seus olhos brilhavam suas lágrimas caíam no chão Eu segurei a mão dela e não consegui soltar Mas não, as conexões, o um sentimento de solidão Você me observou de perto Eu lembro quando você me beijou naquele tempo Imagina nós transando dentro de um apartamento Você querendo e eu querendo o que nós queremos Tantas metas pra alcançar e com o tempo a gente descobriu Porque não é tudo o que queremos Mas o tempo a resposta surge como um passarinho Eu sei que logo a gente vai se encontrar E toda demora valeu a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 Encontrando. Vejo o slum tá tudo rodando no mundo paralelo foi se criando E o clima ficou pesado Amor, e ódio e solidão Foi consumido o meu coração O seu brilho iluminou meu espírito Eu não tive medo da escuridão Passado, passado foi se cruzando O tempo passando e o clima rodando Tá tudo rodando, tá tudo rodando Vejo o tudo rodando As duas faces foi se juntando no mundo paralelo foi se quebrando Tesouros e castelo não importou mais Minha alma pertence